Neste vídeo eu explicarei em que consiste a meta-propriedade de congruencialidade, que pode ou não ser demonstrável acerca de um dado sistema lógico. Para facilitar a exposição, eu vou introduzir a seguinte notação: Φ, em que P é substituído por ψ. Suponha que a fórmula Φ é representada aqui de forma esquemática como uma árvore e, nesta árvore, algumas das folhas contêm a variável atômica P. O resultado de substituir na fórmula Φ todas as ocorrências desse átomo P pela fórmula Ψ pode ser representado assim. Recorde agora que, a uma dada noção de consequência lógica, temos associado, de forma natural, uma noção de equivalência lógica. Será que tal equivalência sobre o conjunto das fórmulas Representa, de fato, uma congruência sobre esse conjunto? Isto é, trata-se de uma equivalência que é compatível sobre as operações que formam esse conjunto, a saber, os conectivos? A pergunta aqui é, se soubermos que uma certa fórmula é equivalente à outra, do ponto de vista de uma certa lógica, será que podemos concluir daí que Qualquer que seja a fórmula Φ, cada ocorrência da primeira fórmula cumpre exatamente o mesmo papel de ocorrências da outra fórmula? Isto é, será que a fórmula Φ, pensada como uma função que recebe Ψ, é equivalente à fórmula Φ aplicada à Ψ estrela? Sempre que Ψ é ele próprio equivalente à psi estrela? Ou ainda, será que esta equivalência representa, de fato, uma espécie de sinonímia? Será que fórmulas equivalentes são indistinguíveis, independente do contexto no qual elas aparecem? O teorema que diz respeito a este resultado se chama... Teorema da Substitutividade de Equivalentes, ou em inglês, Replacement Theorem. É preciso tomar um certo cuidado aqui para não confundir dois conceitos que são completamente diferentes, mas traduzidos da mesma forma, às vezes, em português. O conceito de substituição, substitution, e a propriedade de substitutividade, replacement. Quando esta propriedade pode ser demonstrada, a noção de equivalência lógica consiste, na realidade, em uma noção de congruência, sendo assim compatível com a estrutura do conjunto das fórmulas.